Olá, tudo bem? As verdades são habilidades de ver e para que elas não sejam corrompidas é de extrema importância. Ter essas importâncias e ser verdadeira. trabalhar com a verdade para o outro e para si mesmo, é um dos caminhos e dos cursos para a descoberta da própria verdade. Descobrir a sua verdade e se encontrar e de sua importância para que você não tenha degraus ou muros que separem você de você mesmo. Entender que a autonomia, a autoestima e a expressão é fundamental para questões de âmbito pessoal e social, profissional. Isso é de extrema importância, pois traduz a necessidade, traduz habilidades, traduz as funções e maneiras de ser e ver o mundo. É natural que as dúvidas e os receios também venham à tona, mas a agência e as escolhas traduzem o método e o meio de vida de uma forma onde você pode escolher maneiras mais virtuosas, escolher interpretações mais saudáveis, e escolher formas mais afetuosas de interpretar a realidade e o mundo e gradativamente isso vai mudando e moldando a sua realidade e fazendo da sua realidade uma realização pessoal de forma onde cada escolha é um bloco, um pequeno tijolo que você coloca em uma grande parede de proteção, segurança e sustentação pessoal